O cantar das janeiras é uma tradição bastante antiga e comum em todo o território nacional continental e consiste no entoamento de cânticos alusivos ao nascimento de Jesus Menino e ao começo do novo ano. Esta prática, iniciada pelos romanos através da evocação de 8 a 2 foi evoluindo ao longo dos tempos onde posteriormente os cristãos introduziram altos pastoris. lá esta horas da noite. Não há Vamos lá então. Foram os figuinhos. E essa vai para o pau. É uma filha, nova, senhorinha. Vocês andam sempre a enfiar lá no pau? se eu enfiar no pau. Quanto é que este mesmo? Já e este é para a caixa. Já só falta um obrigada. Um bom ano para todos vós. Obrigado. Igualmente. Tenham muita saúde. Não querem tirar mais um fico. de que é que sente que fica? obrigada. Chega. Para o senhor também. Muito Boa noite. De continuação. Boa noite. Na região de Candose, este era um hábito usual. Embora não se consiga precisar quando o mesmo se começou a praticar, sabe-se que era bastante comum até ao final da década 30 do século passado. Nesse período, durante a noite, rãs formados exclusivamente por homens cantavam à porta das famílias mais abastadas, desejando de um ano próspero e pedindo aos senhores o que estes lhes quisessem oferecer. Os oferecimentos ingiam se em enchidos, vinho, frutos secos e outros bens alimentícios. No final, o grupo reunia-se para repartir as ofrendas ou as comerem todos juntos. A realização desta prática ocorria entre o dia de Bom e o de Reis. Foi deste modo que agentes mais antigas de Candosa e de localidades limítrofes nos explicaram como este costume se praticava e é também assim como o nosso grupo folclórico o tenta representar. Atualmente, o Cantar das Janeiras já não é uma prática corrente da sociedade. A sua continuidade está dependendo do trabalho praticamente exclusivo dos agrupamentos etnofolclóricos que por todo o país tentam manter na sua região esta tradição ainda viva. O Rancho Regional e Folclórico Candosa começou a recriá-la desde 2002, onde durante a tarde, o primeiro dia de cada ano, diversos elementos do grupo vão cantando de porta em porta, e desejando um ano próspero à gentes de Candosa.